Olá pessoal, esse é o objeto observável da nossa experiência de hoje. Posicione a lupa a certa distância do objeto e passe-a na frente dele. Você conseguiu observar? Vamos passar novamente. E o que acontece se aproximarmos a lupa ao objeto estando a uma certa distância dele? Você consegue ver a diferença? E se afastarmos estando mais próximos, o que acontece? E caso aproximemos a lupa a essa mesma distância? É isso, obrigada!